Shalom Adonai, estamos mais uma vez juntos para agora participarmos de mais uma aula aqui neste espaço de, dialogo, de dialogicidade, diálogo e dialogicidade, de uma dialética também e de um contraponto e de uma conversa e de uma exposição e uma pressuposição de debates e embates e também de apresentações de assuntos relacionados à teologia e, um, e uma é, aplicabilidade da teologia num contexto pentecostal, acadêmico, em que transita a teologia de uma forma de um diálogo transdisciplinar. certo? Então, aqui, você, claro, nessa transdisciplinaridade, irá contemplar todos os, os assuntos, que compõe a esfera das ciências humanas, tá? E o que vai ser de muita utilidade para todo estudante, para todo aquele que se absorve de um estudo, é, principalmente dentro da área da teologia. Antes de entrarmos, eu quero te fazer um pedido de que venha a estar colaborando com o canal, se inscrevendo se não é inscrito, dando seu like aí no vídeo, certo? dando seu like aí no vídeo e também estando a compartilhar o nosso conteúdo, ok? Outro sim, outro sim. Se você quiser colaborar com a nossa atividade acadêmica, você pode colaborar adquirindo nossos livros, nós temos este livro aqui, ó, o Pentecostal Hermenêutico, a Hermenêutica Pentecostal, um livro extraordinário em que eu escrevi sobre o movimento pentecostal, trabalhando a questão de raízes do movimento pentecostal, os fundamentos teológicos, a Hermenêutica Pentecostal e também, quando se fala de Hermenêutica Pentecostal, a claro, metodologia é interpretativa utilizada pelos hermenêutas pentecostais, e uma epistemologia que é o estudo do conhecimento e não como o Pentecostal pensa, visualiza, como constrói a sua cosmovisão, ok? Um livro extraordinário para você adquirir, você pode estar entrando em contato, vou colocar aí na tela no meu WhatsApp, para adquirir os livros, tá ok? Muito bem, o outro livro que eu quero te indicar, publicado para a editora Reflexão, uma das maiores editoras e principais da teologia emiliana no Brasil, é o livro Escatologia Pentecostal, onde eu trabalho em trabalho as questões de onde surgiu, como que surgiu o pensamento escatológico pentecostal, as raízes escatológicas pentecostal através da historiografia dessa construção escatológica pentecostal no contexto e no ambiente pentecostal. Depois eu entro nos fundamentos teológicos da escatologia pentecostal na metodologia, como que os escatólogos interpretam os textos escatológicos pentecostais no âmbito da, do contexto pentecostal e a epistemologia. Lembrando que aqui eu trabalho sobre dispensacionalismo clássico, é, dispensacionalismo progressivo, pré histórico, pré-milenismo é, dispensacional argumentações, textos, assuntos, é um livro extraordinariamente acadêmico para você crescer ainda mais e ampliar sua visão escatológica, ok? Também, para adquirir esse livro, vai estar aí o WhatsApp na tela para você estar em contato conosco, para estar assim colaborando com o nosso trabalho aqui e adquirindo os nossos livros que estão sendo apresentados e que foram apresentados neste momento. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora para a aula de hoje um assunto extraordinário que vou trabalhar que é justamente dentro da área da psicologia tá? dentro da área da psicologia nós vamos trabalhar é, conhecendo toda a direção do que vem a ser a, a psicologia enquanto ciência as suas principais especialidades e onde, claro, os psicólogos venham atuar e trabalhar então é um livro Direcionado à ação, construção e intervenção da psicologia. Quando nós começamos a falar em psicologia, nós estamos falando no estudo científico do comportamento, tá? E dos procedimentos mentais, principalmente dos processos mentais, tá? Então, a simplicidade dessa definição ela pode até ser considerada um aspecto enganador que vai estar escondendo as, um como assim um conceito mais amplo dentro do escopo da psicologia, tá? Mas os psicólogos eles se limitam e, e essa é a proposta máter da psicologia ao estudo do comportamento externo observável e do comportamento interno do ser. Então é adequado falar que a maioria dos psicólogos eles vão conceituar a psicologia relacionada à expressão comportamento e processo mental. Numa definição da psicologia que deve ser compreendida como tendo muitos significados. Então ela vai abranger não apenas o que as pessoas fazem, mas também os seus pensamentos, emoções percepções, processos de raciocínio, lembranças e mesmo até atividades biológicas que vão manter o funcionamento corporal. Então os psicólogos vão tentar descrever, prever, explicar o comportamento e esses processos mentais humanos, além de ajudar a mudar, a melhorar a vida das pessoas no mundo em que elas vivem. E aí eles vão empregar métodos científicos para encontrar as respostas que são mais válidas, mais legítimas do que as que vão resultar da intuição e especulação que muitas vezes são imprecisas. Então, quando nós vemos é nesse aspecto, nós podemos dizer que à medida que o estudo Psicologia vai crescendo e foi crescendo, ele foi gerando diversas subáreas tá? As subáreas da psicologia, então foram se equipando de uma família extensa com a variedade de segmentos, de, que nós até poderíamos, no âmbito familiar, colocar como sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, né? que embora possam não interagir diariamente, estão se relacionando, se estão relacionados uns aos outros, porque tem um objetivo em comum, que é compreender o comportamento. Então uma maneira de identificar as principais sub-áreas é justamente considerar alguma das questões básicas sobre o comportamento das quais elas estejam tratando. E aí quais são os fundamentos psicológicos desse comportamento? No sentido mais básico, as pessoas são organismos biológicos e a neurociência, a neurociência tá? do comportamento ela se torna uma sub área da psicologia que vai examinar principalmente como o cérebro e o sistema nervoso, mas também outros processos biológicos vão determinar o comportamento. Então, os neurocientistas vão considerar como até os nossos corpos vão influenciar o nosso comportamento. Por exemplo, eles podem até examinar o vínculo entre sítios específicos no cérebro e os temores musculares ou tremores musculares das pessoas afetadas pelo mal, de Parkinson, por exemplo ou até determinar com nossas emoções, como essas estão relacionadas às sensações físicas. E os neurocientistas comportamentais vão poder até querer saber que as mudanças fisiológicas vão ocorrer quando as pessoas que estavam e estão muitas vezes envolvidas em um processo é, do âmbito de uma análise psicológica, é, do seu psiquê, uma análise psicológica, vão estar inseridas dentro de um procedimento de analisar os processos biológicos e mentais deste ser. Então, como que as pessoas sentem, percebem, aprendem e pensam sobre o mundo? Isso também é pensado e é proposto, e é avaliado, é analisado pela psicologia. Se você já se perguntou por que é suscetível às ilusões de ótica, por exemplo, como que o seu corpo vai registrar a dor, ou como vai aproveitar ao máximo o seu tempo de estudo, um psicólogo experimental ele pode responder essas perguntas. Por quê? Porque a psicologia experimental é o ramo da psicologia que vai estudar os processos de sentir, perceber, aprender, e pensar sobre o mundo. E o termo psicólogo experimental, que até pode parecer um pouco enganoso, ele vai se tornar um psicólogo de todas as áreas especializadas aos quais vai usar técnicas experimentais. Então, diversas subespecialidades da psicologia experimental Vão se tornar especialidades pelo próprio mérito. Então, uma é a psicologia que nós consideramos cognitiva, que vai abordar os processos mentais superiores, incluindo pensamento, memória, raciocínio, resolução de problemas, julgamento, tomada de decisões e linguagens. E a outra vai ser, por exemplo, um psicólogo cognitivo, ao qual vai poder sempre estar interessado no que os sobreviventes do tiroteio no cinema vão lembrar posteriormente sobre aquela experiência. Então, quais são as fontes da mudança e a estabilidade no comportamento durante o ciclo de vida? Nós podemos dizer, por exemplo, usando uma analogia aqui, que um bebê produzindo seu primeiro sorriso e dando seu primeiro passo, e está dizendo sua primeira palavra. É a sua primeira ação de comunicação. E esses marcos universais no desenvolvimento são singularmente especiais e peculiares a cada pessoa. Então essa psicologia do desenvolvimento vai estudar como as pessoas vão crescer e vai mudar desde o momento da concepção até a morte. A psicologia da personalidade vai analisar a uniformidade do, do comportamento das pessoas ao longo do tempo e também os traços que vão diferenciar uma pessoa de outra. Então, como os fatores psicológicos vão afetar a saúde física e mental? Ah, vão, vão justamente a partir de uma, da, da depressão, de senti, da, dessas, dessas reações, né? reações in, é, intrínsecas do ser, como a depressão, o estresse, os medos frequentes, os temores, né? que vão impedir as pessoas de realizar as suas atividades normais, as denominadas fobias que são tópicos que vão interessar um psicólogo da saúde, um psicólogo clínico e um psicólogo de aconselhamento. Um psicólogo da saúde, por exemplo, vai explorar a relação entre os fatores psicológicos. Tá? E o psicólogo já considerado é, psicológico, é, da saúde e também vai estar interessado em avaliar como, como o estresse a longo prazo, prazo né, esse fator psicológico, pode afetar a saúde física e identificar esses modos de promover um comportamento que irá trazer uma boa saúde. Então, a psicologia clínica vai lidar com o estudo e o diagnóstico de um tratamento de transtornos psicológicos em que os psicólogos clínicos serão treinados para diagnosticar e tratar problemas que variam desde crises da vida cotidiana, tais como o descontentamento com o rompimento de uma relação até condições consideradas as mais extremas. E tais como a depressão profunda, prolongada, alguns psicólogos também clínicos irão pesquisar e investigar questões que vão variar desde identificar os sinais precoces das perturbações psicológicas até estudar a relação entre padrões de comunicação familiar e os transtornos psicológicos assim como os psicólogos clínicos tá, de aconselhamento vão lidar com os problemas psicológicos das pessoas, mas os problemas dos quais eles tratam são mais específicos, o aconselhamento psicológico vai abordar basicamente os problemas educacionais, sociais e até da adaptação é, profissional, quase toda a partir de uma faculdade que tem um centro como uma equipe de psicólogos e de aconselhamento. É ali, então, que os alunos podem aconselhar de uma maneira mais eficaz sobre as estratégias para se resolver dificuldades cotidianas, tais como os problemas com os colegas de quarta, preocupação a respeito da, das práticas de avaliação de um determinado professor, as grandes organizações que também vão empregar psicólogos e aconselhamento para ajudar até os funcionários com os problemas relacionados ao trabalho. Com as redes sociais, como que nós podemos dizer, até, pensando na mídia e na comunicação é, interativa da internet, como que as redes sociais vão afetar o comportamento? Então, nossas complexas redes do interrelacionamento social muitas vezes se tornam um foco de muitas sub-áreas da psicologia. Por exemplo, a psicologia social, que vai estudar de como os pensamentos, sentimentos e ações das pessoas são afetados pelas outras. E como que os psicólogos sociais vão abordar temas tão diversos quanto a agressão humana, amor, persuasão e conformidade. Então essa psicologia transcultural vai investigar as semelhanças, as diferenças no funcionamento psicológico em e entre diversas culturas e grupos étnicos. Por exemplo, psicólogos transculturais vão examinar e examinam com as culturas e como que essas culturas vão diferir no uso de castigos durante a criação dos filhos e quando são expandidas as fronteiras da psicologia, as fronteiras da ciência da psicologia vão estar constantemente se expandindo. Três novos membros da árvore genealógica da psicologia: a psicologia evolucionista, a genética a comportamental, a neuropsicologia clínica, vão provocar principalmente no um aspecto especial uma excitação e debate dentro da psicologia e aí vai surgir também a psicologia evolucionista que vai considerar como o comportamento é influenciado pela herança genética de os nossos antepassados e essa abordagem evolucionista que vai sugerir que a condição química da informação em nossas células não somente determine traços como cor do cabelo, raça, mas também como chave para compreender uma ampla variedade de comportamentos que ajudaram e que ajudam nossos antepassados a sobreviver e a se reproduzir, essa psicologia evolucionista, então, ela vai ser oriunda de argumentos que o próprio Charles Darwin, em seu primeiro livro sobre a origem das espécies, isso publicado em 1859, vai sugerir que o um processo de seleção natural leva a sobrevivência dos mais aptos ao desenvolvimento dos traços que vão permitir uma espécie que se adapte ao seu ambiente. Então os psicólogos evolucionistas vão levar os argumentos de Darwin a um passo adiante e eles vão alegar que a nossa herança genética vai determinar não apenas os traços físicos como a cor da pele e dos olhos, mas também alguns traços de personalidade e comportamentos sociais que, por exemplo, vão afirmar que o comportamento e que comportamentos com, com uma certa timidez, como ciúmes, semelhanças transculturais nas qualidades desejadas e até impossíveis pares para casamento são menos determinados de um modo parcial, tá? Pela genética, presumivelmente porque esses comportamentos vão ajudar a aumentar a taxa de sobrevivência dos antigos parentes dos seres humanos. Então, embora seja até cada vez mais popular a explicação evolucionista do comportamento e geradora de polêmicas, a pressuposição que muitos comportamentos significativos até desenvolvem automaticamente serão programados na espécie humana a abordagem evolucionistas que minimizarão o papel das forças ambientais e sociais e uma abordagem evolucionista que irá estimular uma quantidade até significativa de estudos sobre como a herança biológica vai influenciar nossos traços e comportamentos. Então essa genética comportamental, em outra área, em um rápido e uma rápida ascensão na psicologia, vai se concentrar nos mecanismos biológicos, tais como os genes, os cromossomos, que até vão permitir que o comportamento herdado se desdobre, essa genética comportamental vai procurar compreender como poderíamos herdar certos traços de comportamento e como o ambiente influencia realmente esses tais traços. Então essa neuropsicologia clínica, que vai unir as áreas da neurociência, é a psicologia clínica que vai abordar a origem dos transtornos psicológicos em fatores biológicos, ela vai basear nos avanços em uma nós uma compreensão da estruturação e da estrutura química do cérebro que essa especialidade irá levar as novas terapêuticas tá promissoras para transtornos psicológicos a debate sobre o uso de um medicamento para controlar e manter esse comportamento então, dentro desse trabalho e desse, dessa ação do psicólogo e da psicologia, é preciso saber que o psicólogo ele trabalha em uma diversidade de ambientes. Muitos psicólogos, até com doutorado, são contratados por instituições de ensino superior, como universidades, faculdades, ou são autônomos e geralmente atuam em clínica particular, e outros trabalham e incluem-se em ações e atuações na área da psicologia, atendendo em hospitais, clínicas, centro de saúde mental, centro de aconselhamento, organizações governamentais de assistência social, empresas, escolas e também prisões. Então os psicólogos vão empregar-se nas forças armadas, trabalhando com soldados, veteranos e suas famílias, e vão atuar também até no departamento de segurança. Então, a maioria dos psicólogos vão também vão trabalhar em ambientes acadêmicos e vão lhes permitir combinar três princípios e funções desempenhadas pelo psicólogo da sociedade, que vai ser o professor, o cientista e o profissional clínico. E muitos desses professores de psicologia, que estarão ativamente envolvidos em pesquisa ou até no atendimento de clientes, Vão se tornar é, mentores, orientadores e direcionadores da ação e intervenção das pessoas. Então essa é a ação, intervenção e proposta da psicologia no transitar do ser. Obrigado a todos.